Olha lá, sem noção. Olha pro cara passar sair, Joe. Olha lá, sem noção. É o C, é o C mesmo. Vai lá, ah, vai lá. Raça, raça, raça. Senhora, vai lá. Que isso, Mostra meu. que você dá conta de tocar o 34 no sem pulmão. Que isso? Pumão sem ar. <risos>